Olá turma, estamos de volta. Sou Milena, sétimo ano, ciências com vocês. Hoje a gente vai falar sobre ecossistemas e os diferentes tipos de ecossistema que existem aí no planeta Terra. O que é ecossistema, para iniciar? Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos interagindo entre si naquele ambiente que eles estão inseridos. O que é fatores bióticos? São os seres vivos envolvidos naquele ecossistema. Então, naquele local, naqueles fatores Abióticos, que são aqueles que não são os seres vivos, como pedras, o vento, a temperatura, a água, tudo isso é fator abiótico. E a interação dos seres vivos, fatores bióticos, entre si, e isso chama-se ecossistema. Existem dois tipos de ecossistema, os terrestres e existem os ecossistemas marinhos. Como já falei para vocês, é o conjunto de seres vivos mais elementos não vivos de determinado ambiente. Seres vivos bióticos, seres não vivos abiótico. Então, esses seres vivos, esses fatores bióticos interagindo entre si naquele mesmo espaço, que interagindo também com os fatores abióticos, que eu já dei exemplo para vocês. Vamos falar dos fatores ambientais, das populações e da comunidade, à medida que a gente for falando de cada ecossistema. Primeiro ecossistema, tundra. A tundra ela existe em temperatura em locais de temperatura muito baixa, ou seja em ambientes mais frios né o solo mais congelado encontrado geralmente ao, ao redor de, do polo norte a flora que constitui esse ecossistema são os líquens são os musgos as graminhas né que as as aquelas gramas menorzinhas e pequenos arbustos é é né? muito típico árvores de grande porte grande porte nesse ecossistema. As faunas também são os insetos, aves e alguns mamíferos. A taiga também é encontrada em ambientes frios, temperaturas baixas, né? Ocorre na Sibéria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. A flora são os pinheiros, com folhas em forma de agulha. Por quê? Qual a importância dessa, desse formato da, das folhas do pinheiro? A importância é evitar a perda de água, já que é, um, é, é um, um clima mais seco, né, sem muita umidade. Então elas transpiram um pouco, então assim elas evitam que muita água seja perdida naqueles pinheiros. E a fauna, é, temos como exemplo lobos, ursos pardos, linces, alces, raposas, roedores, como ratos silvestres, anfíbios, répteis, aves e insetos. né? São animais muito adaptados a esse clima frio e também seco. A floresta temperada já são de climas mais amenos, não são tão frios como a tunda e a taiga, né? Elas têm árvores que perdem as folhas no outono e árvores que permanecem verde durante o, o ano. Isso também tem a ver com a questão da manutenção da água naquele, naquele vegetal, porque no, no período seco elas precisam perder essas folhas porque é por meio das folhas que se perde umidade que existe essa troca de, de água. Então, então, elas perdem nessa função de reter mais água naquele ser vivo, naquele, naquela planta. Mas, elas, as folhas elas voltam a ser verde durante o restante do ano, certinho? Ocorre nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na China, no Japão e na Coreia. A vegetação é rasteira, herbácea, arbustiva e arbórea. Então é bem variada, né? Então existe desde daquela vegetação rasteira até árvores de grande porte. A flora são os carvalhos, as nogueiras, castanheiras, né? Geralmente a gente vê aquelas árvores bem floridas, né? bem coloridas, amarelas, rosas, brancas. E o exemplo de fauna é lobos, linces, gatos selvagens, raposas, javalis, mamíferos no modo geral, né? Répteis, insetos e outros invertebrados. Aqui está o exemplo, figura de alguns, né, algumas folhas ficando secas, né, para cair no, durante o período de outono. Algum exemplo de, de fauna também, as raposas que é muito típica nesse ambiente, nesse clima frio, nesse ambiente frio. Existe também aquele, a floresta pluvial tropical, né, muitas chuvas, temperaturas são mais elevadas, ou seja, são climas mais quentes. Ocorre na Ásia, na África, na Austrália, na América Central e América do Sul, que é o nosso caso. Como, por exemplo, a floresta amazônica e também a mata atlântica. Fala aí afora é bastante diversificada. Isso é uma característica muito típica das florestas tropicais. Existe muito mais diversidade do que aquelas outras ecossistemas que a gente falou. É a tundra, a taiga, porque... Ou a alta temperatura ela favorece essa diversificação de, de, novo, de, de seres vivos. Né? Então, é muito variado. É, típicas, típicas da faixa equatorial da Terra, como eu acabei de falar. E tem pouca vegetação rasteira, são geralmente a vegetação de grande porte. Muitas epífitas, como as orquídeas, que são geralmente aquelas plantas que ficam aderidas a outras plantas para retirar seus nutrientes. Existe também o deserto, que é de chuvas escassas, né? quase não tem chuva, ambi é, um ambiente de, de clima muito extremo, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, justamente por causa dessa falta de umidade no ambiente. Porque a, a, a água ela tem essa importância de regular a temperatura. Como no deserto quase não chove, quase não tem água, então não existe essa regulação de temperatura que é uma função da água. Então existe essa extremidade, é, durante o dia muito quente, durante a noite muito frio, que é o exemplo do deserto Saara, que fica na África. A flora domina as cactáceas, porque são plantas muito adaptadas a esse clima, justamente pela capacidade que ela tem de reter água dentro dentro do seu do seu organismo. né E, e uma, um dos motivos é por causa dos espinhos, né que são essas folhas modificadas em forma de pontiagudas, e assim elas inibem a perda de água para o ambiente. A fauna, temos os artrópodes, que são, é, na maioria das vezes, os insetos nesse local, répteis e também pequenos mamíferos, que são roedores. Os campos, os campos, eles têm vegetação também variada. É, existe muito nas savanas africanas, né, aqueles filmes que a gente vê de, de savanas, a gente tem as onças, os leões aqueles filmes africanos, como aqueles desenhos também muito típicos, né, das das savanas africanas, pradarias é, norte-americanas, pampas sul-americanos, estepes russas e cerrados brasileiros. Aqui no Brasil também tem esse ecossistema campo. A flora geralmente é graminhas, né, que é aquela vegetação baixa, ou no máximo arbustos. Muito atípico ter árvores. Na, é, como flora no ecossistema campo, não existe. A fauna, búfalo, antílope, zebra, girafa, aves, né? Aqui no Brasil mesmo, no Cerrado, tem muitas aves, muitos répteis, anfíbios, as onças que a gente vê muito nos filmes africanos, é, insetos e outros invertebrados, é muito comum encontrar esse tipo de artrópodes, que são os insetos, né, nesse ecossistema campo. No ecossistema marinho, a gente vai encontrar três tipos de seres vivos. Existem aqueles plantos, os néctos e os bentos. Os plantos são geralmente aqueles flutuantes, aqueles que ficam mais na superfície da água, né? São os principais produtores da cadeias alimentares. Por quê? Porque geralmente são eles que fazem a fotossíntese. Então eles são a base de cadeia ali. É, com, temos como exemplo as algas, os protozoários e os microcrustáceos, né? O cuio, por exemplo, né, que é aquele alimento daquela baleia enorme que a gente vê nos filmes. Ela se alimenta muito desses microcrustáceos, que é um plâncton. Os nectos já são aqueles que já nadam livremente, que é, por exemplo, os moluscas, medusas, alguns peixes, os mamíferos. Né? Então, eles nadam livremente na água. E os bentos, né, que temos como exemplo os poríferos, que são os esponjas do mar, que a gente já aprendeu sobre elas. Os quinidários como exemplo as anêmonas do mar, crustáceos, pelecípodes, peixes carnívoros, bactérias decompositoras. É muito comum existirem elas ali no fundo, porque é da superfície que geralmente vem esses restos de, de animais onde você ser lá no fundo. Aqui nessa figura são exemplo dessa estrutura que a gente acabou de falar, os plânctons flutuando ali, os nécteos nadando livremente, e os dentes no fundo do mar, olha aqui, ó, as estrelas, os moluscos de concha, os cirizinhos, né, as esponjas do mar, as... e por aí vai, os exemplos que a gente deu. Claro que eles interagem entre si, não quer dizer que está cada um ali em um cantinho, independente do outro, cada um interage entre si, como, por exemplo, aqui na superfície, os animais que são ali capturados, os restos desses animais desce aqui são decompostos pelas bactérias que estão aqui embaixo, e, se e, e, e os animais bentos também se alimentam desses restos desses animais que vêm da superfície, então existe uma interação clara entre si, afinal de contas, isso que é ecossistema, né? Então, hoje a gente falou sobre os ecossistemas, os tipos, as diferenças entre eles, a característica de cada um. A gente viu que existe, no modo geral, os terrestres e os marinhos e exemplos de cada um. Usamos como referência o caderno do futuro, algumas imagens do Google. Então, por hoje é só, gente. Ficamos até aqui, até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.